acompanha aí pelas mídias sociais. É um prazer ter vocês aqui. É bom estar tá retomando, né? Todas as nossas atividades presenciais. É sempre gostoso a gente estar tá aqui. Então, antes da gente começar a nossa prevenção, vamos fechando os nossos olhos. Vamos nos conectando com o nosso anjo da guarda, esse nosso amigo de as horas, vamos deixar os nossos problemas, as nossas preocupações lá para fora da casa, lá para fora dos nossos lares, vamos procurar vivenciar o um momento nosso, um momento com o Mestre Jesus e com os Espíritos de luz, vamos abraçando todos esses amigos e que estão aqui conosco Fazendo os tratamentos necessários Cuidando de cada um de nós Abraçando os irmãos Que desde cedo estão preparando este ambiente Para que a gente possa nos elevar Para que a gente possa vivenciar o Evangelho de Jesus Vamos abraçando a nossa mãezinha Maria de Nazaré E vamos deixar Que ela nos cubra com seu manto De luz Que ela nos carregue em seus braços Porque ela sabe Que nós ainda somos crianças Espirituais Precisando de um colo E é no colo da mãe, nossa mãe Que chegamos Até o nosso mestre Jesus E esse é o momento que nós podemos sentir o mais pertinho ainda, que a gente pode sentir todo o amor que ele nos dedica é o momento em que ele derrama sobre nós, a sua luz, o seu amor e essa luz e esse amor nos fortalece sempre em tudo que a vida nos apresenta, de bom e de ruim mestre amado Caminhe conosco nesse nosso, nesse nosso evangelho. E nos leve até o Pai Criador. Para que a gente agradeça a nossa vida. A oportunidade de estarmos aqui ouvindo as suas palavras. A oportunidade dessa encarnação. Onde a gente pode aprender e onde a gente pode evoluir. E a esse Pai nós dizemos com toda a nossa alma.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 livrai-nos de todo o mal que assim seja graças a Deus graças a Jesus mais uma vez boa noite hoje o nosso tema é o orgulho e humildade que está no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 7 quando Jesus começa o sermão do monte as bem-aventuranças qual é a primeira? qual é a primeira orientação que ele dá para nós? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino de Deus. E aí, o homem, o seu linguajar, com tudo, deturpa. E o que, que acaba sendo pobre de espírito? Aquela pessoa que não tem cultura, aquela pessoa que tem pouca inteligência, ou aquela pessoa que, às vezes, faz alguma coisa errada, pratica o mal. A gente fala assim, nossa, mas ele é tão pobre de espírito. Não, não é isso que Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito. Esse pobre de espírito que Jesus se refere é o humilde, é aquele que tem a humildade. Então vamos começar a entender as bem-aventuranças do jeito que ela é. Então Jesus não está falando em momento algum de outra coisa a não ser bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Então, quem que é humilde? Primeiro, aquele que sabe que Deus está acima de tudo. Primeira coisa, aquele que sabe que sempre tem alguma coisa para aprender. Que ele não é o autossuficiente, que ele não é o melhor de todos. Então, esse é o humilde, né? A humildade, ela é a ausência completa do orgulho. Então, gente, é difícil ser humilde? É. É muito difícil, porque o orgulho está na nossa vida. O orgulho está presente em todos os momentos que nós uh, quisermos. E quando a gente fala ser humilde, é aquele que abaixa a cabeça, é, é, diz, é a pessoa desmerece você abaixa a cabeça, você fica calado diante de tu, alguma coisa. Não, não. Humilde não tem que abaixar a cabeça. Às vezes, nós precisamos sim nos colocar. Às vezes, a gente precisa dizer o nosso ponto de vista. Às vezes, a gente não pode se calar diante de determinadas situações. Quando eu vejo alguma coisa que está ali acontecendo, eu não tenho que me calar. Então, a humildade não significa isso. Não significa se rebaixar. Mas a humildade, ela faz com que a gente primeiro A gente se cale sim Quando o, a situação pede Porque tem hora que não vai adiantar eu falar nada Tem hora que não vai adiantar discutir nada Basta a gente ver toda essa polêmica que, dão, que dá com política, por exemplo Independente de que lado Porque a gente parece que escolhe um lado E pronto, e ali fica Então, a pessoa vai discutir A gente faz o quê? Isso pode ser Uma lição de humildade Também O que mais que pode ser uh, A gente uh, Se coloca Mas sempre com o que? Com respeito Eu posso ter uma opinião Totalmente diferente da sua Mas desde que eu me coloque Com respeito Que eu não magoe, que eu não agrida Eu posso falar assim Olha eu não concordo com o que você está falando. O meu ponto de vista é esse. Humildade é a gente, às vezes, fazer o quê? Reconhecer que a gente está errado. né? Porque é difícil a gente reconhecer que está errado. Então, como é difícil ser humilde? Como é difícil? É muito mais fácil ser orgulhoso do que humilde. Muito mais. Porque é difícil a gente reconhecer erro É difícil a gente ficar quieto Quando às vezes a situação pede Então a gente está sempre querendo ali Falar, falar, discutir Então, uh, tem uma historinha que eu trouxe Que é do Chico Que ele, ele fala exatamente dessa coisa Da gente pedir desculpa Porque às vezes a gente fala assim Eu estou certa, eu não vou pedir desculpa Se ele quiser, ele que venha mas não vale a pena, às vezes, para acabar com uma desarmonia, para acabar com um conflito, a gente pedir desculpas? Mesmo que eu ache que eu tenha razão? E é o que o Chico nos mostra nessa historinha dele. Então, ele fala assim, que certo dia ele estava atendendo lá no, no, no centro né, dele, 80 pessoas. E ele, imagina o Chico lá com aquela fila e ele atendendo todo mundo. Quando ele já tinha terminado Chegou lá uma pessoa que era amigo dele Inclusive E começou a falar Falar com ele, falar com ele Duas horas lá falando E o Chico de cansado Já quase que dormiu E teve uma hora que ele deu uma apagada O amigo nunca mais quis falar com ele Porque achou que foi um desaforo Ele não ter dado atenção né? Ter dado aquele cochilo Na hora que... Então, eles passavam, o cara passou a ser um desafeto Ele nem cumprimentava mais o Chico na rua Aí o Chico falou, não, isso não está certo Eu vou lá e vou pedir desculpas para ele né? Já que eu cochilei, já que, que eu de alguma forma eu feri E aí, ele mordido de toda a humildade, ele foi lá né? E ele procurou para pedir desculpas Aí o um desafeto chegou de cara e já perguntou. Ah, o Chico pediu desculpas, né? Aí falou assim, Chico, você me procura por ser humilde ou por ser sem vergonha? E o Chico disse, por ser sem vergonha. E aí o, o cara falou assim, eu aceito o seu gesto de amizade porque vejo que você é sincero. Onde que estava a humildade? Eu aceito o seu pedido de desculpa. Tava tá nele? Claro que não, né? tava um Chico que foi lá e foi sincero e, e, e falou aquilo que a pessoa precisava ouvir Que ela queria ouvir Se ele parasse assim, não, porque eu sou humilde Um que ele já não seria, né? Só o fato de você falar, né? Porque às vezes a gente tem mania, né? Ah, porque eu sou ultra, ultra, ultra humilde, né? Eu sou o máximo Onde que tá a humildade? Então, são lições que ele dá pra gente e se a gente for pensar, como que o mundo seria muito melhor, né? Se a gente entendesse que pedir desculpa não é, não é se rebaixar. A gente entender que não é um sinal de fraqueza. Pedir desculpas, muito pelo contrário. É só para quem tem coragem moral. Porque quem não tem, não pede. Então... Às vezes a gente precisa da humildade e da inteligência para acabar com um conflito, para acabar com uma briga. E é muito difícil para a gente fazer esse tipo de coisa. E aí a gente fala muito da humildade, né? E a gente vai para o outro lado, que é o quê? O orgulho. O orgulho, ele é o contrário da humildade. Totalmente o contrário. E como eu já disse, é mais fácil a gente ser orgulhoso do que a gente ser humilde. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, os Espíritos dizem assim, o, evang... o egoísmo e o orgulho são os pais, entre aspas, de todos os males. E tem uma frase do Cláudio Jacinto, ele é um, um, um expositor espírita, e eu gosto muito, ele fala assim, o orgulho é uma grave enfermidade em um coração adoecido pelo egoísmo. O orgulho é uma grave enfermidade em um coração adoecido pelo egoísmo. E quando a gente fala de orgulho, a gente tem mania de confundir as coisas. O que, que eu falo de confundir? Ai, minha filha passou no vestibular, eu tenho maior orgulho, é errado. Não, porque isso não é aquele orgulho que vem da alma, é uma coisa de satisfação, de contentamento, então a gente pode sim e deve sentir esse orgulho. Talvez a, a, as palavras, né, a, a, a, o homem, os espíritos sempre dizem, né, que a gente tem muito pouca palavra para definir as coisas, né, então a gente usa orgulho para o lado mal e o orgulho. Para lado do bem, né? Acaba que meio a gente não tendo... É igual amor, né? Eu amo o amor, aí tem... Se a gente for ver, tem várias nuances do amor. Então, uh, eu falo isso. É normal e é bom que se tenha. Outra coisa que a gente confunde, a palavra humilde, por exemplo, o orgulho, quando a gente fala assim, olha, eu tenho uma amiga, eu gosto muito dela e ele é muito humilde. Ela mora numa casinha muito simples. Gente, não ter bens materiais ou ter pouco bem material não significa humildade. Significa que a pessoa é pobre. Ou a pessoa é mais ou menos. Ou a... Então a gente tem mania, porque a gente parece que tem medo de falar a palavra pobre. E aí a gente fala assim, ah, ela é humilde. Só que tem pobre que não é humilde, que é muito orgulhoso. E tem rico que é humilde A humildade nesse sentido que Jesus nos ensina De saber pedir de desculpas, de saber tudo isso que a gente falou aqui Então a gente parece que tem receio, às vezes, de dar nome aos bois Então a pessoa é simples, eu posso falar mas Eu não quero falar que é pobre, né? eu falo que é, mas não humilde Porque essa pessoa que eu estou falando pode ser a maior orgulhosa do mundo e a gente, às vezes, fica com essas coisas de definição De, ai ah, meu Deus, não posso falar E a gente acaba confundindo Então existe orgulho bom Que é o orgulho de quem passou no escolar Ou eu consegui um emprego legal Por meus méritos eu, Enfim, tudo é motivo de orgulho E esse orgulho é permitido sim né? E o fato de eu não ter bens materiais Não significa que eu sou humilde Significa que eu sou uma pessoa mais simples Uma pessoa top É isso que a gente tem que aprender a fazer E por que, que é difícil a gente ser humilde Ou praticar a unidade? Ela é difícil, por quê? Porque o mundo está aí, né? Esse mundo à nossa volta Está aí falando do poder do dinheiro Falando do poder sem ser do dinheiro Do poder mesmo, né, mundo. Do a gente luta pelo sucesso. E é difícil quando você está lutando pelo sucesso, lutando pelo poder, você ser humilde, né? É, deveria ser fácil, mas a gente não faz isso, né? A gente deixa que o orgulho se coloque. E o orgulho nesse mundo de hoje, ele é muito estimulado. Ele é estimulado. Né? Olha, você tem que fazer isso, você tem que ser o melhor, você tem que ser o maior, você tem que ser, você tem, você tem, você tem. Então se estimula e a gente fica com aquilo na nossa cabeça. Então, o, o, o orgulhoso, ele, primeiro, ele se acha o mais inteligente, ele se revolta, porque para aceitar que existe alguém melhor que ele, inclusive Deus, é complicado. Tanto que orgulhoso, é mais fácil dizer assim Olha, Deus fica lá cuidando do plano espiritual E eu fico cá cuidando das coisas materiais né? Cada um no seu quadrado É mais ou menos isso Ele esquece que nós somos irmãos Que Deus é para todo mundo Que nós somos irmãos em Cristo Então, não existe essa De Deus lá e Deus cá Deus está em todo lugar Mas não, eu sou mais inteligente o, quando não se aceita a existência de Deus É por quê? Porque é um orgulhoso Porque jamais vai aceitar Que possa ter alguém acima dele E aí tem a historinha A parábola que está na internet Que é das rãs Eu não sei se vocês conhecem É de um autor desconhecido Mas diz que uma rã estava assim Estava um inverno muito rigoroso e aí os gansos, né? Porque os gansos, para quem não sabe, eles fazem imigração, né? Eles saem do um lugar quando está muito frio e procuram um lugar mais quente. Aí os gansos falam, pena que você não voa. Aí a galera fala assim, ah, mas eu tenho um cérebro esplêndido. E eu tenho uma grande ideia. Aí ela pegou, falou para os gansos, pegou um, um galho bem forte, cada ganso colocou no bico, ela agarrou a boquinha no, no pauzinho e foi para. Né? Foi feliz da vida, né? Como ela é inteligente. Aí quando ela tava passando numa aldeia lá, todo mundo olhou naquela né? rampa pendurada, com dois ranços, falou, gente, né? Que coisa estranha. Mas que ideia brilhante. Que de quem foi essa ideia? E ela, toda orgulhosa, foi minha. Né? E aí, o que aconteceu? Puf, morreu. Então, o orgulho... Não doutor de nada O orgulho falou mais alto E é isso que acontece com a gente Quantas e quantas vezes A gente não faz tanta besteira Ou fala tanta besteira Em nome do, do orgulho E aí o, o, a reflexão Fala assim né? Que não importa o quão brilhante Você se considere Ou o quanto você deseja Ser reconhecido Há muito mais para ser conquistado. E tudo o que temos e somos vem de Deus. Muitas vezes, na ânsia de a gente ser notado, temos atitudes vergonhosas e acabamos sendo humilhados. Quando somos humildes, entretanto, Deus nos exalta. Então, né? Lembra, os humildes serão exaltados e os, os orgulhosos serão humilhados. Então, essa... É a, a parada E aí a gente vai fazer as nossas reflexões Eu gostaria que cada um de vocês agora Pensasse numa pessoa que vocês acham que é orgulhosa Só pensa, né? Não vai falar aqui, senão vai ficar né? chato Maldicência não Pensa nessa pessoa Agora pensa assim Por que, que eu acho ela orgulhosa ou orgulhoso? Por quê? Será que eu não faço o que ela faz? Toda reflexão. Eu não faço o que ela faz? Será que eu não tenho atitudes parecidas com ela? Porque normalmente a gente não gosta ou pensa em quem é espelho da gente. Então, a gente precisa prestar muita atenção se eu não faço muito parecido. Outra reflexão. Se alguém chega para você, sempre tem alguém falando que você é orgulhosa... Ou orgulhoso Nossa, como você é orgulhosa Como você é isso, como você é aquilo Não é pra gente parar e pensar Não é um alerta Opa, né? não é uma pessoa Às vezes são várias, Ou mesmo uma que vive falando No mínimo, a gente pensar A gente ser humilde para reconhecer Oxi, será que não? Né? O que, que eu tô fazendo para isso? Mas a gente fala assim orgulhosa é ela é Ela que é orgulhosa eu? Eu sou super humilde Eu não erro, mas eu sou humilde Não é isso que a gente faz? Eu não erro, mas eu sou humilde E a gente erra A gente erra pra caramba E aí, onde que está a nossa humildade para reconhecer o erro? Né? Ou falar assim, não foi minha culpa Não fui eu? Né? A pessoa, parece aquela criancinha Criança, gente e que menina, que a gente falasse Tem, tem que tal coisa Não fui eu E a gente faz igual Então, vamos começar a, a pensar nisso Vamos refletir Se o orgulho não está do nosso lado E não do lado dessa pessoa Que vocês pensaram Pode ser que sim, pode ser que não Mas cabe uma reflexão E mais ainda, né? Quem sabe não fazer igual o Chico Se vocês estão meio que Obrigado com essa pessoa De não ir lá e pedir desculpas E se a pessoa perguntar Você tá, é humilde ou sem vergonha? Sou sem vergonha né? Como o Chico nos disse Então, eu trouxe alguns exemplos Para tornar clara Essa nossa reflexão Então eu vou ler para vocês Uma pessoa humilde comete um erro E ela diz Eu me equivoquei Por quê? Porque ela sabe que ela vai aprender Que ela vai crescer o orgulhoso, quando comete um erro, não foi minha culpa, porque ele se acha acima de qualquer suspeito. Então, vamos ver essas atitudes aqui, se a gente não faz algumas delas. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz, eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. A pessoa humilde respeita os superiores e trata de aprender algo com todo mundo. O orgulhoso resiste àqueles que são superiores e trata de colocar defeito. Né? A gente, quando você vê uma pessoa que sabe errado, ela sabe, mas também não faz nada o dia inteiro, fica só lá lendo, lendo, lendo, tem que saber lendo. A gente sempre acha uma desculpa para isso. Uma pessoa humilde sempre faz algo além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora, e sempre diz, eu faço o meu trabalho Uma pessoa humilde diz Deve haver uma maneira melhor Para fazer isso E eu vou descobrir A pessoa orgulhosa diz Que, que aliás é a frase que eu mais odeio né? Apesar de ser uma palavra forte Sempre fiz assim E não vou mudar o meu estilo Ou, você vai no lugar Ah, mas sempre foi assim Né? Eu vou mudar sempre foi assim. Mas não, não, não consegue nem pensar que pode mudar para melhor. Quantas e quantas vezes alguém chega para você e fala, olha, se fizesse isso, você fala, nossa, que coisa mágica! Né? Eu aqui sofrer, ele descobriu como fazer tal coisa, porque a gente ouve, a gente ouve, e não vai achar porque sempre foi assim, que sempre tem que ser assim. A pessoa orgulhosa não aceita a crítica. E a humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e reter aquelas melhores. Aquela que, que faz sentido para ele. Eu não sou obrigada a aceitar a opinião de ninguém. Não é por isso que eu sou orgulhosa. Mas se, se ela tem uma opinião que, que fez eu pensar, opa, essa dá para eu ah, aceitar sim. Por que não? Né? E por fim, o orgulhoso acha que não pode haver nada do universo que ele desconheça. O humilde reverencia o Criador todos os dias, porque sabe que há muitas verdades que ainda desconhece. Enfim, o orgulho é uma algema que impede a nossa evolução e a humildade é a chave que abre as portas da perfeição. Então, vamos retirar dos nossos corações essa erva daninha chamada orgulho, que está impedindo que essa planta maravilhosa que se chama humildade floresça em nós. Com resignação, com fé e coragem, confiando no amparo divino, vamos encontrando um meio mais eficaz para nos tornarmos melhores. Então, que tudo o que foi falado aqui que sirva realmente de reflexão. Não é fácil, não é fácil ser humilde, não é fácil deixar o orgulho de lado, mas a gente tem que começar. Então, vamos começar com uma coisa aqui, um dia, outro lá. Quando a gente vê, a gente está lá um pouquinho de orgulho, um pouquinho de humildade. Até chegar o dia em que a gente vai abrir a porta da perfeição, né? Aí a balança da humildade né? vai estar aqui embaixo, do orgulho assim. Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que tenha ajudado vocês na reflexão. Então vamos neste momento, fechando novamente os nossos olhos, pensando em tudo que foi falado, em tudo que a gente pode refletir. E vamos deixando o orgulho de lado e vamos pensando agora naqueles que precisam. Precisam de luz, precisam de amparo, precisam de amor. E é por esse motivo que vamos imaginar agora, Saindo do nosso coração As melhores energias Vamos colocar uma luz nesse coração Com os nossos melhores pensamentos Os nossos melhores sentimentos Vamos deixar que a espiritualidade use Toda essa luz aonde for necessário Vamos deixar que essa luz de amor possa envolver a todos nós aqui neste salão a todos aqueles que estão em seus lares acompanhando a nossa televisão ou que vão acompanhar mais tarde vamos deixar que essa luz de amor envolva essa nossa casa que nos acolhe vamos deixar que essa luz de amor chegue a todos os que sofrem aos doentes do corpo os doentes do Espírito Que essa luz de amor Possa envolver Os nossos lares A nossa cidade O nosso estado O nosso país Que atravessa momentos tão conturbados Que essa luz Que esse sentimento de amor E de humildade Que a gente colocou aqui Possa tocar o coração de todos E que essa luz vá crescendo e cumpra o nosso planeta Terra, cada cantinho, para que o nosso Mestre Jesus possa estar presente em todos os lares, em todos os lugares. Que Ele possa, Ele, o mais humilde de todos, nos tocar neste momento. E que essa luz de amor possa chegar também aos nossos irmãos desencarnados, em especial para aqueles que estão em sofrimento, que ao verem essa luz, eles possam ser socorridos dentro do merecimento de cada um. E neste momento, abraçados ao nosso anjo de guarda, agradecemos a toda a espiritualidade que se fez presente, amparando e cuidando de cada um de nós. agradecendo sempre esse nosso anjo, esse nosso amigo de todos as horas, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por tantos ensinamentos que Ele nos dá através do Seu Evangelho pela Sua luz pelo Seu amor e ao nosso Pai Criador nós agradecemos a nossa vida agradecemos toda e qualquer oportunidade que Ele nos dá da gente aprender da gente deixar de lado um pouquinho o nosso orgulho e praticar a humildade. Agradecemos Pai por isso. E pedimos que nos acompanhe durante essa semana. Durante a nossa vida. Para que possamos ser espíritos cada vez melhores. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Gratidão. E até uma próxima oportunidade.